Que assiste meu canal, que eu sou o Tite e hoje eu tô aqui no servidor titan porque a gente fez uma atualização, manutenção, fez muita coisa que vai agradar muitas pessoas e tem um evento de Natal, mano, que tá surpreendente. Cara, eu peço para você criar sua conta, e entrar e participar dessa comunidade que cada vez mais tá crescendo. Então, preciso do seu apoio. Esse evento tá muito da hora, cara. No Discord eu avisei, fiz, escrever todo o design, a gente avisa aqui, ó. Tudo que foi feito também Na manutenção Tem evento de, é, natal Transferência foi arrumada Fusão dos itens Anéis Que tava tomando DC trans, é, Tarefas diárias Tinha uma tarefa Que você completava Que vê 400 e poucos PVP E não coletava né? A gente conseguiu Que vê arrumar ela Também agora tá coletável E daqui a um tempo Vai ter dobro de cupom Entendeu? Pelo menos uma hora por dia E mano Tá sensacional cara Tô bem feliz, pra falar a verdade, o servidor Eu vou entrar aqui na minha continha Vou mostrar pra vocês o evento que tem Que tá sensacional, cara, tá da hora demais Eu espero sua presença aqui dentro do servidor O servidor tá aí, ó Chique, bebezinha, gostosinho Eu ia colocar essa tela de login aqui, galera Essa daqui, entendeu, ó Mas essa daqui, mano, não deu tanto, tanto trabalho pra fazer Essa daqui, ó Ela não deu aquele trabalho tá ligado para fazer eu decidi fazer o que deixar a outra mano porque essa outra aqui eu criei tudo tá ligado do zero foi feita por mim mesmo tá ligado daí, essa daqui era só eu peguei uma imagem e a, a letra eu fiz coloquei os pets né tudo mas essa parte do design se si não fe, não foi feito por mim né mas essa daqui foi tudo <risos> daí o que, que é feito e trabalhado né mano daquele valor né sentimental então se você não tem que ver uma barrinha de colocar aí, eu vou fazer o um seguinte, eu vou ver se eu acho no YouTube aí eu, acho aí, eu vou colocar a barrinha aqui ó, pra vocês, baixar aí na descrição, fechou? Vou ver se eu encontro, se eu encontrar vai estar tá o um link na descrição, mas enfim, você criou sua conta, entrou aqui no servidor, o que, que você vai fazer primeiro? Beleza, entrou no servidor, ó, vou mostrar pra vocês, fusão, tá da hora galera, tá fazendo fusão de boa, ó, tá pegando a gente estava perguntando se ia pegar agora está pegando transferência tudo ok o que mais a ah, as missões essa missão específica essa missão aqui ó missão tarefa diária você vir aqui ó no caso era essa daqui ó de quatrocentos imagina a pessoa faz quatrocentos e 50 desafios daí chega e não consegue completar a missão tá uma indignação né a gente é conseguiu arrumar e fora Pra você que é novado, vai que você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Tem essa missão aqui de mil mil PVP Mas cara, com o evento É só você focar nos drops Você vai conseguir ficar forte Mano, não importa se você é free Se você vai colocar grana Você vai conseguir ficar forte do mesmo jeito eu fiz isso porque muita gente pensa que a gente pensa só nos caras que vai gastar no servidor, não. Eu penso em você que é que não tem condição de gastar. Porque querendo ou não, mano, você faz parte da comunidade. Você é meu inscrito, você assiste meus vídeos, então custa nada eu tentar querer fazer uma coisa top pra você. Você tem uma crítica construtiva que vai agregar pra todos, sempre eu falo isso. Vai no Discord, vai no WhatsApp, agora tem um WhatsApp bem aqui na sua cara. Entra lá, mano, ficaria da hora, ficaria legal. Esse tal de missãozinha e tal, mano, beleza. Pega sua ideia, agrega no jogo, da hora. Não é um ver diferenciado, entendeu? Mas voltando aqui, você vem cá, coleta que vê missão de inauguração. Sua, se você for novo, e evento de Natal, para coletar, agora vamos vou um bico que vem nesse evento de Natal. E vamos lá. Muita gente, ó, primeira coisa. 105 de vida é <risos> aumenta 105 Ó, Aí Muita gente perguntava é Deus guerreiro, não sei o que Coloca, porque Deus guerreiro é da hora Tá aí Deus guerreiro que veio, chapéu E a roupa que eu coloquei para você querer ficar da hora Mostrar que você é diferenciado e forte Tá aí, Tietank, Hulk <risos> E mano E tem exclusivo de EV cupom, cara basicamente você vai poder que ver. Esse específico não pode renovar, mas no caso você vai ter que ver um, um terno de 800 de atributo, cara. Também você vai ter que ver um pet nível 5, formiga vermelha. Daí você pode vir cá coletar, na hora demais. Daí vamos seguir na sequência aqui, né? Segundo, segunda coisa que vem ao chapéu do Pet Ebrahmo é novo recruta, perdão de anjo, 200 pedras de avanço, composição de nível 80. Aí também vem que vem pulseira de Vênus, é, anel da eternidade, vem umas coisinhas aqui da hora também, ó. Que é os equipamentos do pet é permanente. Agora aí, ó, pra vocês, mano. Olha essa arminha aqui, ó. Deu sortudo. 30 dias, cara. Pra poder. Daí você vai falar, mano. Mas o cara não colocou os itens permanentes. Felizmente, não, não coloquei permanente. Por quê? Eu quero fazer vocês jogar você tem de entender o negócio é quatro horas da manhã beleza galera a gente acabou de fazer a manutenção e acabei de avisar para a galera ainda tem uma galerinha online mas enfim você tem que entender que eu tenho que fazer você jogar no jogo Co Ó, muita gente desvaloriza as instâncias se você é novato faz corsário primeiro quer dropar itens da hora faz guerreiro trial também que também dá uns itens como pedra de avanço mas você tem, de, ó você tem minerar as instâncias entendeu e nisso, você pode vir cá primeiro, ó. Ficou forte? Ficou top. Você pode fazer covil. Covil, o que que vai dar aqui? Pera aí, mano, rapidinho. Eu tô gravando o um vídeo aqui. Mais um salve para pra você. Covil, o que que dá? Aí pra você ver. Árvore de... de Natal, no caso. 900 de atributo. Ó os colar. Esse terno aqui, frango Natamina, você pode pegar ele aqui também, ó. Basicamente, você vai gastar os cuponzinhos que você tem. Mas você vai conseguir pegar ele. Tá aqui, ó Simplesmente free pra você, cara E daí vocês falam que eu não valorizo free, mano Para com isso que tá feio, tá ligado? Eu valorizo pra caralho Por isso que eu, tipo assim Eu faço isso aqui pra gente jogar, galera E, mano Aí, ó Covil Herói Beleza Um épico também Taxa de porcentagem dos itens pra dropar Tá então, uma coisa que vê que é bem difícil Você vai ter de ralar pra dropar Mas também que vai valorizar o item Não vai ser um item que vê, tipo assim Que vai ser Descartado rapidamente Esse é o ponto final é, Arena do guerreiro é nível 30 Mas os, os itens também estão tá da hora é Só você entrar aí que você vai ver que está da hora Mas beleza, vamos lá Ó, vou colocar Deus sortudo, eu posso colocar o Deus sortudo aqui o atributo que ele tem O atributinho da hora Posso colocar o escolar que é 15 dias Anel da eternidade A galera que é free Vai curtir demais isso aqui, mano que evento. Não, pode me agradecer, cara. Que ser evento aqui eu que fiz, criei para vocês. Eu vi que a galera tava mais que ver falando sobre no um servidor, eu fico tipo assim, a galera pensa que eu fico offline. Mas eu fico aqui analisando o que, que tá aqui fazendo mais falta. Daí eu vou lá e faço um evento. Mas eu não posso colocar tudo, né? Eu tenho que deixar vocês ralar. Esse é o objetivo. que eu tenho que ter essa graça, né, mano? Mas enfim, agora eu preciso ver. verem estar tá com o fiote. Bonito e cheiroso, meu amigo. Essa aqui é minha continha que eu vou upar. Trazer vídeo de evolução pra vocês. Mano, da hora demais. Aí pra você ver, cabelo um full 20, olhos full 25. E aí, ó, mano. Tem... Não, tipo assim, da hora, fi. Curti. Agora aqui também tem uma arminha top. A galerinha vai ficar... Ah, tô feliz, cara. Porque a galera vai ficar forte, mano. Meu objetivo é deixar todo mundo pra... Tipo assim, alegre jogando o jogo, né, cara? Então, espero que você venha jogar. Tem os pacotinhos VIP, você pode entrar em contato comigo aqui, a gente te atende da melhor forma, te explico como que é. E é isso, galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até o final. Evento novo: é, manutenção, a atualização foi feita. Tá aí, temos o voucher, temos tudo aqui na versão 5.9. É um D-Tank que vem trazer é, uma diversidade. E uma dificuldade que também seja uma diversão para você se, é, se distrair, tomar aquela cervejinha, ou seu refrigerante, não sei o que, que você toma, ou sua aguinha, e ficar aqui tranquilo jogando, se divertindo, upando, brincando com a galera. E daquele é naip, é nóis, muito obrigado, até o próximo vídeo, boas festas, paz geral, tamo junto.